Fala galera minimalista, como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai reagir a mais coisas minimalistas que o nosso colaborador Tomás trouxe para nós. Fala um oi aí, Tomás. Olá, pessoas. <risos> uh, o que você trouxe para nós hoje aqui? O que a gente vai analisar, reagir? Então, hoje a gente vai ver uma casa minimalista de verdade, porque a última que a gente viu <risos> Tava. Foi mais é, ou meio menos. Du... Meio duvidoso, né? Se vocês não assistiram que... o vídeo anterior, vou deixar aqui em cima, aqui no box, pra vocês verem. Se tratou de uma limpeza, uma faxina, um destralhe de uma mulher. E ficou legal, e No final das contas, ficou bonito. Mas tem umas coisinhas lá que vocês vão lá e vocês vão entender do que, que a gente tá falando. Sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Já gostei de cara aqui, já vou pausar. Você pode ver que. Uh... Eu não sei se. Eu, eu creio que seja essa casa aqui do meio que eles vão Sim, mostrar, é né? Ela Porque mesmo, ela tá né? em destaque aqui. É, é, acredito que aqui seja outra casa, né? Deve ser um, uma casa germinada. E aí você vê a diferença de quando uma fachada é minimalista para uma que não é, né? Aqui do lado você pode ver aqui. E já. Eu, é, o assim, que te atrai mais? Então, é, linha, linhas mais retas. É, é sem é muito, muito detalhe. Sem muito detalhe, tá né? É. falando, nossa. Isso aqui é coisa linda, hein? E aí nós temos, a arquiteta tá, tá falando aí, tá, tá mostrando o que, que eles queriam passar na casa, né? Isso aí é o antes da casa. É uma casa normal, assim. E aí você vê a importância também de se contratar um arquiteto para fazer uma, um, um trabalho quando você já tem um segmento que você quer seguir também. Surpreendentemente, hum. isso aí é na Austrália. Na Austrália, ó. já, já viemos com a informação. Então, ela já está mostrando a entrada da casa. Que você vê que tem esse contraste, né? O minimalismo brinca muito com esse contraste do, do, do escuro, né? Que é a porta preta ou um tom escuro. Uma escada totalmente branca, acho muito legal isso aqui. Você gosta disso aqui? Te agrada? Então, eu, eu sinto, às vezes, um pouco de falta De, de um pouco você mais sente de cor um pouco, né? ah, ah, ah. Eu acho que eu creio que muita gente Vai falar que então, sente um pouco dessa, Da pauta, um pouco Mas eu acredito que, pelo que eu vi, o Jardim Ele vai valorizar toda essa pauta sabe? Ah, é, Você pode ver aqui, ó que a entrada não é só aquele, aquele frame ali que pegou. A pessoa entra e bate de, de cara com um jardim lindo, né? Eu tenho uma fonte. É, aí, aí, eu, aí eu gosto mais dessa parte ah, da natureza. Sim, sim. Então, é esse contraste. É, é você tirar a atenção de dentro. Do, do ambiente para colocar island. a atenção para fora, olhar para fora. E aí você vê que que os, os móveis eles são feitos para isso, para não chamar tanta atenção. No caso aqui, por exemplo, a minha cozinha ela é baseada mais ou menos assim, ela é toda branca, tal, Tem essa, essa pegada para não. Né? Isso eu acho bonito que é, que aqui que aqui a gente não usa muito assim, não, não vejo muito em casas brasileiras que é esconder geladeira, esconder lava-louça com com as portas dos armários mesmo bem legal isso. A minha mesma é full hein Caramba, isso aqui é uma sala? É, é, pera, deixa eu entender. Então, Cadê a TV? Tá, tá aqui embaixo. Acho... Será que são aquelas TVs de retrátil? Caramba, se for é lindíssimo. Eu nem sei se tem TV nessa casa aí. É, eu tô vendo isso aqui no canto. O que seria isso aqui? É, deve ser algum aparelho? ou não sei uns vasinhos nossa, tá bonito, hein? Mas olha, olha o oh, contraste. Uma coisa que dá pra ver aí, que eu acho que ela não vai mostrar com detalhes, mas eu achei bem legal, se você olhar ali, ó, a segunda porta lá de, do fundo pra, pra frente, ah. que lá em cima ali, ó, tem uma, uma gradinha, ah, aquilo aqui. ali é uma... É... Não, eu falo no próprio armário ali, ó. Ah, tá. Ah, sim, é aqui. Esse, ah, esses risquinhos isso aqui. é uma saída de ar sim, um quando, respiro. Você quer, quando você quer esconder a é parte de ar-condicionado ah, então fica o espaço aberto para o ar sair mas o aparelho esse fica ideia. escondido isso é uma coisa que eu usei aqui vou voltar um pouquinho aqui na, na, na minha cozinha eu usar essas portas maiores sabe? Isso aqui dá uma impressão de... Eu, como que eu diria? Não tem aquela quebra de ter vários, várias portas de uma vez e dá uma visão mais limpa, sabe? Eu não sei explicar muito bem a ideia disso, mas é, é o que a gente utilizou aqui. Eu realmente acho que não tem TV nessa sala. Então, parece ser retrato. Bom. É isso aqui é lindo, mas para limpar, <risos> deu um trabalho. Você tem que passar pano por dentro e por fora. o Vidro já é chato de limpar, mas o resultado essa porta de correr, a da famosa porta -balcão. porta balcão. Nossa, essa abertura aí. E aí você vê que a, a paz que o ambiente mostra, né? Se você entrar num ambiente bagunçado, a diferença que dá, né? É então uma, uma coisa que eu hum. que talvez o pessoal até deve criticar muito minimalismo nesse sentido uh -huh. de que parece que ninguém mora na casa ah sim se uma casa fria né é, é a casa de revista sabe sim, sim. É, no, no nosso dia a dia não fica não é tão assim. arrumadinho é é uma assim. casa para mostrar né assim nesse então, caso não é uma casa está sendo para mostrar o projeto, né, então assim, lógico, vai faltar algumas coisas ali do que para o dia a dia não seriam muito legais. o closet, detalhe que tem uns, uns canos, umas coisas mais industriais, uma coisa assim nesse sentido, mostrando os detalhes das portas dos armários, de, de apertar, né, aquelas de banheiro aqui, ah, o que, que você me fala? Eu não sei se tem iluminação ali, mas tá meio escuro, né? Tá. <risos> Nunca tá com eu, de... eu não gostei muito, de verdade. O banheiro não, não me agradou muito. É, é bonito, mas não. Acho que não casou muito com a casa. A casa é lindíssima. Esse visual aí pra mim. É sensacional. Assim, eu confesso que de, de, de uns tempos pra cá uhum. Também influenciado aí pelo, pelo Alexandre <risos> é, Eu tenho cada vez mais né, para o lado do minimalismo uhum. E dando uma limpada na minha casa, assim, uhum. simplificando uhum. E eu confesso que quando eu vejo uma casa assim Eu, eu, eu não imagino a minha casa assim Entendi. Nossa, parece que tá... aí é demais assim. uhum. é, tirou, Aqui tirou é um extremo Aqui é um extremo, assim, é esconder tudo. Você vê isso aqui, tipo assim, seria uma foto de uma capa de revista ou de um, de um detalhe de decoração. A gente sabe que na real é, vai ter mais toalha, vai ter tapetinho para pisar, vai ter papel higiênico, então assim, não é. Deixa eu voltar não, aqui eu, esse frame aqui. Eu, eu, eu acho lindo, eu acho não, lindo. É, é, é perfeito. E o quartinho. Ah, volta, ah. volta ali que eu quero, quero que você veja um detalhezinho ah. no, no, no banheiro. Aí, ó. Olha só que legal. Vamos fazer um jabá. Olha os potinhos ah, ali, ó. os frascos, os né, j... aqui, né? É, o é, pessoal que não conhece a loja Minimalista, ó, tem esses frascozinhos para vender. Fica aquele mesmo padrãozinho, sabe? É para deixar um padrão no ambiente todo. Imagina que tivesse um frasco de shampoo rosa, um outro amarelo, um outro é, laranjado, ia dar uma quebrada nesse visual, né? Para dar uma harmonia melhor no ambiente, né? Então, tava falando sobre o quarto, é um quarto Passa... de criança, né, pelo, pelo, pelo ah, bichinho, é, já... pelo Sim. enfeitezinho aqui, mas você é vê assim, que é diferente do... Traz, do... Hum. traz uma paz, assim, Sim. mas você traz até que faltou, assim, faltou. coitada dessa criança, <risos> Ele não tem no infância. Branco. É, não, poderia ter uns quadros, uma coisa aqui, um papel de parede mais colorido, mas eu acho que a ideia dessa casa é ser o máximo possível minimalista. A mãe já vai colocar a criança para aprender logo um violino que é para quase não dar trabalho para aprender. So the client, ah, eles falou que eu, ela, tô falando que os clientes adoraram voltar ah. para casa. Mas não, tem como não, né? Não, entendi, é, Ela tá falando de luz ali, de iluminada. Realmente tem aquilo sim. Acho Isso que, que pra... faz toda a diferença, né? Não, a, a, agora assim, ah, eu vou, vou desfazer minha crítica aí. Aham, é, aham. É, é, Por outro lado... Vou, vou voltar e... no frame aqui da casa anterior. Ah, pode falar. É, por, por outro lado aí, do jeito que é a nossa vida hoje, de ser muito corrido, aham, né? Aham, Chegar em casa e ter aquela paz... É, é o que a gente precisa, é... né? É aquele refúgio. Se você olhar aqui, visualmente, não tá feio. Sim, sabe? Não. não tá feio. Tem muita coisa. Isso aqui, meu Deus, é muita coisa. Mas é, vamos dizer assim, essa é a, a casa do, do brasileiro médio, vamos dizer assim? Sim, acho sim. que é a casa de quase todo mundo, sim, é mais ou menos sim. essa pegada. É. Aham. Uh -huh. Eu acho olha, que Olha, tá mas assim, ó, aí, assim ó, olha, olha aquela parede ali do corredor, aquilo ali é a entrada, né? Sim, aquela entrada. Então, assim, olha o tanto de coisa que é, tem ali. É muita aí, coisa, muita... aqui tá exagerado, né? Poderia já assim, se tivesse organizado sem essas coisas na bancada, sem algumas coisinhas aqui, sem esse tanto de quadro que tá um, com cada moldura, uma cor, um, né? Esse formato, é, um tamanho. é tudo de tudo diferente. Isso aqui já iria dar uma harmonia legal, não precisava nem fazer aquele exagero, né? Que a gente diz, tipo assim, aquilo lá é porque foi a ideia do arquiteto mesmo, da pessoa que pediu. Mas ah, isso aqui, ó, é. se você organizar isso aqui, tirar um pouco de coisa, já fica legal visualmente. A casa é bonita, o, né? Já, a arquitetura o, já... O quintal ali também, ó, parabéns pro, pro arquiteto que... Não, deu uma mudou boa 100%, também, né? 100%, né? Vamos ver se eu tenho um frame aqui para mostrar o... Ela podia ter aqui feito um tá uma, uma, é, Aqui tá parecendo uma floresta. Ah, é, né? Aqui já, já tá isso. muito melhor. Bom, assim, no final das contas, eu achei maravilhosa a casa, assim... No, no detalhe mesmo você reparando, lógico, alguns uns exageros aí né como a gente sempre diz eu mostrei um vídeo anterior que, que tinha uns detalhes que falavam assim, não, isso aqui tá muito bagunçado, e esse daqui tá muito, muito, muito sem nada, sabe assim, eu acho que tem que buscar o equilíbrio, sabe, a, a palavra da, do, da, da hora aqui pra falar é equilíbrio, buscar ambientes que conversam e te agradem como um todo é lógico, se a família adora isso aqui tá ótimo, eu acho que você moraria numa casa assim? Fala pra nós. Ah, na real, na real não. Teria, teria dado uma mexidinha, assim, num contexto daria pra ficar melhor um pouquinho, mas... É, eu, a, eu acho assim, se pra um, pra um caso de arquiteto, e ele né, tá vendendo a casa ali, eu, é o tipo de casa que eu compraria, sim. mas quando eu chegasse ia botar minha cara, né, sim, um, sim, uns detalhes, mais de né, cor, uns detalhes, né, mais pra... da é. minha personalidade. É. Mas, no final das contas, o visual é lindíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai trazer mais vídeos para reagir. Tomás, dá o nosso recado final aí para a galera. Bom, para quem está acompanhando a gente aí, sabe que nós, né, nós estamos aceitando sugestões, então deixa aí nos comentários. comentários. Ah, não, a gente vai fazer a seleção e vai trazer para cá o que vocês quiserem mostrar, traga para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, a opinião de vocês é muito importante para nós. Um abraço e até o próximo vídeo.